gesso. Esse é o nome mais comum da gipsita, um minério encontrado em camadas superficiais da crosta terrestre. O gesso, por exemplo, é feito a partir da gipsita, ou como todo mundo diz, do gesso, um material cada vez mais presente no nosso cotidiano. Pois bem, é sobre o gesso que nós vamos falar.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 Nós estamos contidos dentro dos 11 APLs nacionais de desenvolvimento. E, para você ter uma ideia, nós faturamos agora, o ano passado, cerca de um bilhão de reais. O setor está representado por cerca de 650 empresas. Nós temos empresas de, da mais baixa tecnologia, empresas que estão começando, rudimentar ainda, a empresa do nível de tecnologia internacional. Nós temos produtos hoje no Polo Geseiro, produzidos apenas por duas empresas no mundo. Empresas alemãs e empresas brasileiras. E a partir da década de 80 até o início da década de 90, nós fizemos uma modernização no pode pode nós Podemos dizer que das três empresas mais modernas do mundo, duas estão lá. Não são apenas as empresas de extração de gipsita que operam na região. Existe toda uma cadeia produtiva que envolve a própria mineração, as indústrias que beneficiam a gipsita, a comercialização e distribuição do gesso e produtos derivados.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 Mas já é uma realidade a construção da casa substituindo tijolo e argamassa pelo gesso. E nós estamos transferindo a tecnologia do conhecimento da informação de aplicação do sistema construtivo e do teto de gesso. Principalmente voltado para casas populares, casas de gesso. Né? O mundo todo é um grande consumidor do produto de casas de gesso e a gente não cai. E é um produto onde o gesso traz beleza. Facilidade de montagem, baixo custo, leveza, resistência. Para você ter uma ideia, uma parede de gesso ela resiste ao impacto de uma bala de revolta 38, que 10 metros de distância e só tem uma penetração de 2 centímetros. Esse é o nível de resistência que nós chegamos com os produtos de gesso para Esperamos com isso levar, contribuir com o desenvolvimento do país com baixo custo da construção civil como você pode ver, o gesso é um material que conquistou seu espaço e tem um longo futuro pela frente. Agora, de nada adianta aumentar a produção, expandir os negócios, criar programas de casas populares em gesso, se na hora de pôr a mão na massa a gente não souber utilizá-lo da melhor forma possível, evitando erros, desperdícios ou acidentes. Viu só? O gesso pode ser usado nas paredes divisórias e até estruturais de uma obra. Você pode partir da mesma base que já é utilizada para a casa de alvenaria e a partir daí erguer as paredes com blocos de gesso. É o caso dessa casa que foi construída com gesso, sem tijolo nem cimento. A casa de gesso é mais rápida e mais econômica. Este curso de educação à distância se propõe a ensinar, através de uma série de aulas, o passo a passo do manuseio e aplicação do gesso na construção de uma casa. Você viu como funciona a cadeia produtiva da região do Araripe, com diversas empresas que fazem todo o trabalho, desde a extração da gipsita, passando pelos processos industriais e distribuição, até chegar ao comércio, onde os produtos feitos em gesso são vendidos. O gesso é utilizado para a fabricação do giz utilizado nas escolas, em materiais hospitalares, na confecção de moldes para diversos fins, Serve para escultura, para indústria química, entre muitas outras aplicações. Vimos também como a região do Araripe vem crescendo e recebendo o apoio do governo estadual para crescer ainda mais. Uma dessas iniciativas foi a criação do Centro Tecnológico do Gesso, em Araripina. A partir de hoje, nós vamos construir juntos uma casa de gesso desde a base até o teto. Com a ajuda de engenheiros, mestres e operários, vamos aprender acompanhando no vídeo como se faz cada etapa da construção. A casa que construiremos é uma casa popular de 47 metros quadrados com acabamento simples. É uma casa modesta, porém muito bem dividida. Este modelo já está sendo construído em vilas e conjuntos residenciais pelo país. Confira a planta da casa. A casa possui sala, dois quartos, cozinha e banheiro. A base é feita em cimento e tijolos, com cinta em concreto armado, o que chamamos de radier. O contrapiso é feito com cimento e brita, e o piso tem acabamento final em cimento queimado. Todas as paredes são erguidas com blocos de gesso. O telhado é feito com uma estrutura de madeira sobre os blocos de gesso. Telhas cerâmicas tipo canal completam a coberta. Um projeto simples e de rápida execução.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 E para a gente ficar ainda mais familiarizado com os tipos de bloco, vamos dar um pulinho no local onde construiremos juntos a nossa primeira casa de gesso. Este é o lugar onde veremos a nossa casa de gesso ser erguida desde a base até o telhado. Aqui você vai conferir cada passo da construção com profissionais experientes na utilização do gesso. O pessoal já começou a trabalhar aqui e eu quero apresentar a vocês o João. Ele é o mestre da obra que você vai acompanhar conosco. Tudo bem, João? Tudo bem. Como é que vai? Esses aqui são os blocos de gesso. Isso. Okay. Aqui nós temos os quatro tipos de blocos de gesso. Okay. Esse aqui é o, stand é o standard, é. que é utilizado nas divisórias mais comuns. Isso. Esse aqui de cor azul é o hidro. Muito que é... utilizado em áreas molhadas, né? Certo. áreas úmidas. Isso. Esse aqui de cor verde claro. Esse aqui é o GRG. Bom, mas esse aqui é só o modelo, não é isso? É só o modelo, porque a gente vai utilizar aqui em nossa casa esses dois tipos, o standard e o hidro. Certo, esse aqui é reforçado com fibra de vidro okay? E esse aqui de cor rosa? Esse rosa aqui é o GRGH O fortão? O fortão, certo. porque ele reúne as duas características Tanto do hidro, quanto essa do GRG Que contém fibra de vidro Certo. Vocês estão observando que os blocos de gesso são idênticos em formato e em dimensões, não é mesmo? É por isso que eles são em cores diferentes, para a gente saber com qual deles estamos trabalhando. Sem falar na confusão que seria estocar todos os tipos de blocos no mesmo espaço se fossem todos brancos. É isso mesmo. A gente se vê, João. Bem, esse bloco do programa sobre os blocos de gesso fica por aqui. Mas saiba que sem as suas irmãs, a cola e a massa de gesso, os blocos não sustentam a parada. Vamos voltar para a nossa sala virtual para conhecê-las. Pois é, pessoal. A cola e a massa de gesso são as atrizes coadjuvantes nesse filme da Casa de Gesso. Elas vão fazer o papel de unir os blocos e dar o acabamento final das divisórias e forros para que tudo fique bonito, seguro e perfeito. A cola de gesso é um produto em pó, fornecido em sacos de 20, 5 e 1 kg. É utilizado na montagem dos sistemas de vedação de paredes e tetos ou na colagem de outros elementos de gesso, como sancas, molduras, placas, painéis de gesso acartonado, na colagem de azulejos, cerâmicas e ladrilhos. Fabricada a partir de gessos especiais e aditivos, a cola de gesso, quando misturada na proporção adequada, apresenta uma consistência pastosa, que permite a sua aplicação com bisnagas, espátulas ou ferramentas similares. Já a massa de gesso, também um produto em pó fornecido em sacos de 20 ou 5 quilos é indicada para uniformizar e nivelar superfícies internas executadas com blocos de gesso e corrigir pequenas imperfeições. Ao longo do curso, nós veremos como são preparadas e aplicadas a cola e a massa de gesso, mas tudo a seu tempo. Primeiro, vamos organizar o nosso material. Estas são as ferramentas que você vai utilizar durante a instalação e acabamento das divisórias de gesso. Algumas você já conhece bem. Vamos a elas? Linha de pedreiro. Trena longa. Trena de bolso. Mangueira de nível. Prumo. Lápis. Nível de bolha. Régua de pedreiro. Martelo. Marreta de borracha, espátula de 2 polegadas, espátula de 4 polegadas, serrote, desempenadeira de aço, esquadro em L, balde e gamela. Olhando tudo junto assim dá até para pensar. Ih, isso vai ser complicado. Mas não é não, pessoal é que nós reunimos aqui as ferramentas e materiais que vocês vão usar para realizar todas as etapas da casa de gesso não quer dizer que elas são usadas ao mesmo tempo a toda hora cada uma tem a sua função e com certeza elas vão lhe ajudar e muito na realização de suas tarefas portanto já é bom dizer ferramenta boa é aquela que é bem conservada saber usar limpar e guardar faz parte da rotina do bom profissional muito bem até agora nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o gesso. Conhecemos os blocos, a cola, a massa, as ferramentas e até a casa de gesso. A essa altura você já deve estar ansioso para pôr a mão na massa, não? Vamos com calma. Antes de iniciarmos nossa primeira parede, ainda há muito trabalho a ser feito. Vamos acompanhar como se faz um tipo muito comum de base para edificações. A base Mesmo numa casa toda em gesso, a base permanece sendo feita com tijolos e cimento, o que chamamos de alvenaria clássica. Depois de feita a base e o contrapiso, é que nós começamos a usar o gesso nas paredes. Dependendo do tipo do terreno, as técnicas do preparo da base podem variar. O que nós veremos aqui é a execução de um tipo muito comum de base no Brasil e em outros países. Acompanhe com o Antônio, ele sabe tudo sobre a casa de gesso. Olá pessoal! A base que iremos construir para a nossa casa de gesso é simples e muito comum. Garanto que você já conhece, ou pelo menos já viu em algum lugar. Vamos fazer uma base chamada Radier, que consiste em levantar fiadas e tijolos coberta por uma cinta de concreto armado, desenhando o traçado de todas as paredes da casa. A primeira coisa a fazer é a locação do projeto. E para isso, precisaremos de trena, tábuas, pregos e linhas. O pessoal já começou a locação. Vamos ver desde o começo? De acordo com o projeto, localize onde ficarão as paredes externas da casa. As tábuas que comporão a locação deverão ser niveladas e fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e possuir as dimensões mínimas de 2,5 cm por 10 cm. A locação será feita por meio de pregos, que indicarão os eixos das paredes. Agora aprenda com o mestre como é que se faz. No projeto você encontra a localização das paredes, meça e marque com pregos a largura das divisórias. Por exemplo, aqui no projeto aponta que, da primeira para a segunda divisória, há uma distância de 2,65 metros. Vamos lá, pessoal? Feito isso, agora você vai marcar a largura da divisória, que no caso do nosso projeto é de 7 centímetros. O procedimento é o mesmo. Você mede, marca e bate o prego. Não esquecendo que você tem que pegar o meio dessas duas distâncias, que será o seu eixo de trabalho. A partir daqui, você segue medindo e marcando as próximas divisórias. Assim, com a linha, trace todos os eixos das paredes da casa. A linha é fixada no prego do meio, que é o eixo da divisória. Observe como se faz. As banquetas deverão ser conservadas até a conclusão do embasamento. Agora preste atenção a um detalhe muito importante. A primeira soleira da base, que é justamente essa daqui, existe uma altura correta em relação ao solo. Essa altura é chamada de cota, e a cota para essa primeira soleira será no mínimo igual a 30 cm acima do meio fio da rua, tomado no prolongamento da parede média da edificação. Isso é feito antes da locação, quando se colocam os primeiros piquetes. Estica-se uma linha que vai da soleira ao meio fio da rua. A soleira deve estar 30 centímetros acima do meio-fio. Veja no esquema a seguir como é a lógica da cota. Não havendo meio-fio nas ruas, a cota mínima será de 40 centímetros acima do nível da rua. O pessoal já começou a marcar o terreno com as linhas que já foram traçadas. Após esse serviço, começará a escavação. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem executadas. A profundidade mínima é de meio metro. Acompanhe o trabalho dos nossos colegas. Dependendo do tipo de solo, a escavação pode levar mais ou menos tempo. O importante é obedecer ao nivelamento ao longo da cava, respeitando a profundidade de meio metro. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, você deverá removê-los. O José está fazendo o traço de massa, que será o solo cimento. Ele fica no fundo da cava e serve de apoio para o concreto magro. O traço desta massa será de 1 para 20, ou seja, uma medida de cimento para 20 medidas de areia. Sobre o terreno devidamente apilado deverá ser executado solo cimento, com 10 centímetros de altura. Depois de 24 horas, o solo cimento já está curado e pronto. Sobre ele vem o concreto magro, com o traço de 8 para 1. Ou seja, 8 medidas de areia para uma medida de cimento. Depois do magro, seguimos com a contra-viga, ela é feita de uma estrutura de ferro e concreto. Observe nossos colegas executando a contraviga. João, como é que estão as coisas? Opa, Antônio, terminamos as contra-vigas e já iniciamos a alvenaria, viu? É isso aí, pessoal. Sobre a contra-viga vem os tijolos cerâmicos, rejuntados com argamassa de cimento e areia. Há um traço volumétrico de 1 um para 6, ou seja, uma medida de cimento para 6 medidas de areia. Suas dimensões terão largura de uma vez para paredes de 15 centímetros. Quanto à altura, será mantida a que determina o um projeto arquitetônico. Lembrando que será necessário um desnível de no mínimo 30 centímetros entre o ponto mais alto da base e o meio fio da rua. Pessoal, aí vai uma dica importante. Todo embasamento deverá obedecer a um rigoroso nivelamento. Se você desnivelar na base, tudo fica mais difícil de nivelar quando for erguer as paredes da casa. Portanto, tenha cuidado e use e abuse do nível quando for executar a base. Como vocês podem ver, a alvenaria já está pronta para receber o radier. Mas antes disso, vamos fazer o aterro dos caixões. Os caixões de edificação, que são esses espaços aqui, serão aterrados com material arenoso, livre de todo e qualquer material orgânico, como raízes e folhas. Na sua falta, poderá ser usado o um material agiloso. O aterro será feito em camadas de 20 centímetros, molhado e bem apiloado, até atingir a cota de 10 centímetros abaixo do piso pronto. E aí, pessoal, tudo claro até agora? O próximo passo é a execução do radier. Veja na obra. Olá pessoal, Olá, tá ficando bom, hein? Para fazer o radier, o primeiro passo é preparar o gabarito. Chama-se gabarito esses moldes aqui, feitos com tábuas, pregos e arame. Aqui será depositado o concreto, que depois de seco será o nosso radier. Ao longo de todo o embasamento, Será construído um radier de concreto simples, ao traço volumétrico de 1 de cimento, 3 de areia e 4 de brita 25. O radier terá altura de 10 cm e largura de 20 cm aproximadamente. Aplicação do concreto, devemos aguardar a cura do radier por no mínimo 24 horas. Só depois são retirados os moldes. Estamos quase no fim da base de nossa casa. Agora nos resta fazer o contrapiso em toda a área da base. Ela será feita com um traço volumétrico de 1 de cimento, 4 de areia e 8 de brita número 32. A espessura deverá ser no mínimo de 5 centímetros. Música